Pinta um compromisso, você olha no espelho e vê que você tá com aquela cara de cansada, aquela cara de sono e acabada. Então continue assistindo porque eu vou te mostrar que você pode transformar o seu visual. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais 40. Pinta um compromisso, você olha no espelho e fala: Meu Deus! Eu tô com cara de acabada, tô com cara de sono, eu tô com cara de cansada. Como é que eu vou sair com uma cara dessa? Bom, tem como você dar uma melhorada. Claro evidente, se você tá afim de ir, nada como um recurso da maquiagem pra deixar você diva. Eu vou te mostrar agora, no passo a passo, várias diquinhas que você pode utilizar pra dar uma melhorada, e por baixo você vai estar tá cansada, você vai tá com aquela carinha de sono. Mas, com a maquiagem, você vai ver que até você vai se sentir animada e, ó, pronta pra dar uma saidinha. Vamos começar a pele com a aplicação de um primer. Eu aplico na área onde eu tenho mais poros abertos, para que ele mantenha a pele bem lisinha. Próximo é a base. Essa é uma base que tem uma aplicação muito boa, ela fica bem na, no, no, na pele, ela se adapta bem à cor. Então, olha, com essa escova eu insero ela em todo o meu rosto, para que o rosto fique com uma cor bem uniforme. Vamos agora colocar o um corretivo. Eu aplico nas áreas aonde eu quero fazer a correção, como olheira, centro da testa e um pouquinho no bigode chinês. O pincel, ele serve para colocar o produto sem espalhar então eu vou dando batidinhas de leve para deixar o produto certinho agora vamos fazer a matificação da pele e eu vou utilizar esse pó solto translúcido mate aplicações que deixam meu rosto aveludado sem excesso e olha, ele dá uma matificada no rosto, do jeitinho que eu gosto contorno quem não pode, né? não pode ficar sem contorno e aí, eu vou utilizar essa cor, esse, esse marrom frio e levemente aplicando abaixo, abaixo do osso, um pouquinho na testa e um pouquinho no queixo. Na correção das sobrancelhas, eu já penteio elas para ver o desenho, passo o lápis retrátil para deixar o desenho ok, e com a escovinha eu faço o esfumado para ficar bem natural. Essa sombra é uma sombra cor da pele. Ela vem com a intenção de deixar essa área bem com uma cor natural. E aí, o que, que eu vou fazer? Vou aproveitar o meu contorno e vou aplicar no canto externo para criar uma profundidade e deixar o olhar assim bem bonito. Agora eu vou usar um lápis marrom para fazer o delineado eu gosto muito do lápis porque ele é confortável na hora de aplicar ele fica mais suave e deixa o olhar com um excelente acabamento olha como é que fica legal agora a máscara de cílios Capriche na máscara de cílios sabe pra quê? pra tirar aquele ar de cansado pra dar um vigor no seu olhar e aí ó capricha e coloca umas três camadas esse é um produto que eu consigo alongar e dar volume. Então eu já apliquei o dar volume, agora eu tô aplicando pra dar uma definição nos cílios e deixar aqueles cílios assim, bem poderosos. A parte de baixo, também você aplica porque é uma composição, um equilíbrio. Oh, eu acho que eu borrei. É, mas não tem problema, a gente vai corrigir com um cotonete molhado com um removedor de maquiagem. Então, ó, cotonete sempre à mão, nunca esqueça de deixar ele do ladinho para essas correções. Agora o blush. Escolha um tom assim mais para pêssego, porque ele dá um ar de saúde, ele levanta o rosto, levanta o olhar, deixa seu rosto assim bem melhor. O iluminador vai deixar o seu rosto com aquele equilíbrio, vai deixar aquele glow, Ideal para você que tá com o rosto cansado, que tá com aquela cara de acabada, olha só como é que ele dá um brilho no seu rosto, levanta o nariz, deixa tudo no lugar, olha como é que muda. Bom, o batom vai ser aqui o ponto-chave. E aí, como o batom é um vermelho, eu tô usando um lápis para contornar os lábios, porque a ideia é deixar assim... Ele bem aplicado, ele bem bonito nos lábios, então não esqueça o lápis para contornar. Olha aqui coisa mais linda, um batom vermelho num tom assim bem fechado, quase vinho. Aí olha, é só aplicar ainda mais esse que é um batom cremoso. então ele deixa sim até um certo brilho na boca. fica muito bonito, fica muito destacado. Aplicação feita, tudo pronto. Perfeito, olha. Bom, pronto. Espera aí que a gente pode melhorar. Vamos ver. Agora sim, nada como trocar de blusa e colocar um maxi brinco pra gente ter o visual completamente diferente. E aí você vai fazer o quê? Vai aproveitar a sua noite e se divertir muito! Viu como a maquiagem renova as pessoas? A gente só saber utilizar os produtos certos, fazer os truquezinhos que dão uma levantada e pronto! A gente tá pronta para sair por aí arrasando. E o mais importante, com a autoestima, ó, lá em cima. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado do tutorial de maquiagem de hoje. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. Basta você clicar no botão vermelho escrito inscrever-se que está aqui abaixo desse vídeo um grande beijo para você e até a próxima tchau tchau